Olá, todo mundo! Eu sou a Isa e eu acho The Sims 4 muito chato. Sejam bem-vindos ao quarto episódio dessa série que eu criei para ver se eu gosto de jogar The Sims 4. Porque eu, sinceramente, não gosto desse jogo, não acho legal, eu não me divirto. Então, eu fiz essa série para tentar me divertir, porque tipo, vocês gostam muito desse jogo, aparentemente. Eu tô tentando descobrir o porquê. Um inscrito tentou me ajudar, ele mandou, assim... um texto para mim, falando de como deixar o jogo mais legal. E assim, de sete coisas dessa lista, a gente consegue fazer três. Porque uma delas a gente já tá fazendo, e outras implicam na mudança, na alteração do jogo core, do jogo padrão. E não é essa a intenção, né? Eu falei aí no primeiro episódio. Eu não tô a fim de mudar muito o jogo, quero ver se eu consigo gostar do jogo em si. Porque o The Sims 3, eu amo o The Sims 3, sem mod nenhum. Eu, inclusive, até hoje, não sei e nunca consegui instalar um mod no The Sims 3. E olha que eu já quis várias vezes. Mas nunca consegui, e pra mim tá tudo bem, pra mim o três Sims 3 continua maravilhoso, sem mod nenhum. Agora, as pessoas gostam muito de colocar mod no The Sims 4, e esse é um dos pontos da lista, mas vamos lá. Primeiro ponto é baixar as prontos da internet, a gente criou o nosso save, então esse já não dá. Segundo é colocar conteúdo personalizado, pra caramba. Esse até que dá pra fazer, mas tipo, não sei o que, que vai alterar muito, porque a gente já criou o nosso sim, e eu vou querer usar a construção de blocos. Terceiro é use abuso dos mods. 4. Jogar desafios, que no caso esse é um desafio que eu criei, tentar me divertir com esses espaço. Não botei nenhum desafio específico, mas essa é uma boa pra alguma outra série. Número 5, você pode povoar a cidade com seus próprios Sims. Eu tenho a ideia de continuar esse save. Então, a gente pode ir povoando a cidade realmente com os filhos da Ramona Linha, enfim. Faça coisas diferentes, tipo a camp, a na praia, vida civilidade, celebridade. Essa a gente também consegue fazer, que é a minha intenção, na verdade. De fazer tudo que dá pra fazer nesse jogo. E sétimo é não perder muito tempo construindo e fazendo seu Sim. Eu acredito que ele diz isso pra quando você tá jogando, né. E daí, tipo, você fica criando sim, construindo a casa. Daí você vai jogar seguido. No nosso caso, a gente joga 20 minutos por vez. Então, é bem pouquinho. A gente já criou nossa sim. Na nossa casa, a gente vai fazer construção por blocos. Que é uma coisa que eu gosto. E eu já expliquei aqui no, no último episódio por que eu vou fazer essa parte de construção. Mas vai ser 20 minutos por vez. Então, realmente, a gente não vai perder muito tempo construindo. Talvez construindo sim, pra tentar provar um ponto. Mas a gente não vai ficar, assim, horas e horas. E depois jogar tudo junto. A gente vai sempre cortar pelos episódios. Então bora lá, já estou aqui com a Ramona, vamos parir essa criança hoje. Relatório de ameaças. Ramona precisa terminar um relatório importante sobre uma nova ameaça para amanhã, mas está lotada de serviço. Ela pode pedir ajuda em segredo ao outro pesquisador ou trabalhar a noite toda para terminar. O que ela deve fazer? Acho que não tem problema pedir ajuda, né? O outro pesquisador deixa erros e omitir informações de propósito para tirar Ramona mal. Agora o outro pesquisador está mais perto da atenção e o chefe de Ramona acha incompetente. Sinceramente, eu só me fego nesse trabalho mesmo, né? Da próxima vez, quando eu quiser escolher uma, a gente vai na outra. Bom, ela tá gravidona, né? Eu Espero pareça essa criança hoje ainda. mas Ai, vem dia de folga, viu? Você faz coisa errada e ainda vem dia de folga, perfeito. Vem aqui. Olha, gente, a nossa gravidinha favorita, Ramoner. Sabe o que eu queria me mudar? Sinto muita vontade de me mudar. Porque essa casa aqui vai ficar logo, logo pequenininha. Dia do amor, não vai fazer nada, porque não comia ir pra homens. Ai, tá bom, pode vir. Vou jogar confete nele, dia, dia do amor. Olha, olha, se liga. Ai, que fofinho, ela deu um Que fofa. Eu achei que era confete de coração. Decepcionada. Estar presente dia do amor. Uma impressão do meu gato. É assim mesmo que eu sou. Ele detestou. Ele não gostou. Estou telefonando para informar que o avô do amigo do primo do segundo grau do seu faleceu e deixou uma vasta somente para você. Gostaria de aceitar? Quais são as condições? Uh -huh. Estranho. Por que, que eu tô com 11 mil? Olha como ela é fofa, gravidinha. O segundo trimestre vai nascer? Segundo trimestre, seis meses. <risos> não estou mais entendendo nada. Ah, deu uma flor E ele fez sujeira na minha casa. Ai, que porco. Ui. Fez sujeira na minha casa e foi embora. Dia do amor foi terrível. Terceiro trimestre em 20, horas. <tos> ela ficou melhor. Gente, isso é uma sátira. O DC 4 ele zoa com as pessoas. Olha o tamanho da barriga dessa mulher. Uh! Ramoner. Are you okay, Ramoner? Ela tá triste por causa do feriado, é sério é isso? Gente, continua correndo o negócio, tá louca? Ah, ela ficou melhor! Que fofura! Tem umas interações do d 4 que eu de fato não entendo. Eu acho que eles colocaram coisa demais, tipo. Sei lá. Ai, que fofo esse laser! Deu é uma evolução, hein? Do 3. Então, quer dizer que ela vai parir em 15 horas. Eu acho que é isso. Não dá pra ter mais lógica no PC, que triste. Vai, vamos ver se tem algum lugar que a gente possa morar. Praça do lote. Dois andares. Nossa, é grandão embaixo, mas não tem um quarto embaixo? Ah, tem dois quartos. Ah, eu gostei desse. Como é que a gente faz pra, pra se mudar, gente? Vamos ver se a gente tem dinheiro. Ah, tem o aluguel. Esses aqui é o que não dá, eu acho. Vamos ver aqui. Caramba, esse é grandão, hein? Ah, eu gostei desse, olha... Tem três quartos, mas falta 4 mil. Vamos guardar pra morar lá. Biblioteca. Vamos até lá. Vamos lá do outro lado, a gente vai pra outra cidade. Só vem na biblioteca. Ah, não tem lugar de perto aqui da minha casa. Ai, que tá legal. Eu nunca vim aqui. Nossa, o episódio de hoje, assim, tá realmente, assim, o puro soco desse espaço chato. Nossa, mas é uma biblioteca tão grande. Tem uma mesa de xadrez. Pesquisa lógica. É isso? É assim que funciona? Pesquisa e wow. debate. Ah, e a lógica? Não era isso que eu queria. Isso é habilidade de pesquisa? Observar o céu. Acho que isso ajuda. Sim, isso ajuda. Que bom. Eu quero assistir João na minha casa. Eu, eu tô quase parindo uma criança. Ok. Ela vai dar a luz a qualquer momento agora, gente. Ai, que nervoso. Não tem hospital aqui, né? A barriga dela... Tudo bem com o bebê? Aí deu. Meu Deus, que nervoso. Que horas vai nascer essa criança? Gente, não. Não, isso aqui só deve ser uma sátira. Meu Deus, esses olhos estão uh, tá muito na barriga, é não. Barra. Ai, gente, nem arrumou nada pra criança. Chegada de surpresa. Oh, nosso lindo namorado. Pai, o nosso filho. Ai, ela, tá ah, ela tá com. Eu acho que ela tá com. Contração. Como é que faz para ela ter a criança? Finalmente. Ai meu deus. Gente, meia noite e meia criatura. quer beber no hospital, né? Vamos acompanhar. Não sabia que dava para acompanhar. Comprar lanche? Ela vai comprar lanche enquanto ela tá saindo. Ué, ninguém vai ajudar ela? Ah, tá. Ai, ah, que legal. O que é isso? <risos> meu Deus, meu <do> Deus. <risos> <risos> <risos> Porque eu nunca gosto quando a menina eu Falei pra vocês, eu sou muito feliz Nossa, a gente vai fazer Muita coisa nesse jogo ainda Qual que é o nome dela? O nome é da mãe é Ramona, o nome é da Gata é Xena Tem que ser um nome forte também Kiara? Kiara, tinha uma cachorra Chamada Kiara Mas eu gosto desse nome, Kiara Ai, que lindo, Ai, eu gente Ai, olha que Gente, eu quero que vocês coloquem aqui nos comentários quais são as ideias de vocês para que Vou fazer o que vocês falarem. Eu quero só um emprego legal e talvez eu tenha mais um bebê também. Eu tô pensando em ter mais um bebê. Tá eu falando nisso, a mulher saindo tá morrendo daqui, né? Ai, ai, ai. Mas eu quero ter mais um bebê, talvez eu, eu adote. Enfim, não sei. Mas eu quero ideias de vocês do que a gente pode fazer com a Kiara pra transformar esse jogo mais legal. Eu, obviamente, quero me mudar primeiro, então a gente vai ter que dar uma trabalhada aí pra poder se mudar logo. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa seu like não esquece de se inscrever no canal. Tchau!